E aí galera, eu sou o Rafa Oliveira, sejam bem-vindos ao meu canal, E por acaso está mudando de nome, que é o motivo desse vídeo aqui que está acontecendo neste momento. Antes do canal, pra quem não sabe, bati aqui. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Pra quem não sabe, pra quem tá com, é, começando a acompanhar o canal agora tem pouco tempo, o canal se chamava It's Me. É um nome que eu dei assim em 2017, foi quando eu iniciei o canal, tá? Não, comeu, não comecei o canal hoje, por acaso, assim. Tem uns vídeos antigos aí, se você quiser assistir. E eu comecei o canal lá, acho que em abril de 2017, com o nome It's Me. Pra ter um nome, pra ter um canal, It's Me significa sou eu, traduzido aí do inglês moderno. Sei lá, não encaixava muito bem, não, não me sentia muito bem com esse nome. Tirei esse nome e deixei só o meu nome. Rafa, Rafa Oliveira ou Rafael Oliveira. Não, eu antes ficava Rafa... Rafael Oliveira, depois eu passei da Rafa Oliveira. Enfim, essa coisa de nome sempre foi um tema aqui pro canal. Nunca era difícil encontrar o um nome. Agora eu consegui achar um nome que é Viajando no Sofá. Nada mais, melhor do que viajar no sofá, né? Quem nunca viajou no sofá? Tá lá assim, ó. Um videozinho no YouTube é pra você assistir aí, Viajando no Sofá. Vídeos sobre curiosidades, vídeos sobre vlogs, viagem, games, que também vai voltar a ter aqui no canal. Então, se você não está inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, que isso vai ajudar muito o canal a crescer. Deixa aqui nos comentários o que, é que você gostou desse nome novo aqui do canal, que é Viajando no Sofá. Quem nunca? Pode ser tipo o Subnique, né, do bagulho. Quem Viajando no Sofá. O MSN que tinha antigamente, Viajando no Sofá. Quem nunca? Muito obrigado a todos. Tchau!